Saudações pessoal, esse é o ADEC TV, nós estamos no programa Conexão Teológica. Hoje nós vamos falar sobre é, expressões de adoração, nós já gravamos um programa é, Conexão Teológica sobre palavras de adoração e agora nós vamos falar sobre os gestos, né, o gestual que faz parte da adoração a Deus também, né? é, é algo importante na liturgia e a gente precisa fazer com entendimento, com razão, né? a gente precisa é, ser capaz de explicar a razão da nossa fé para qualquer um que nos questione a esse respeito. Então, a é, adoração não escapa disso. O ex-bítrio Edivaldo está sempre aqui conosco, nós vamos hoje falar desse, dessa parte tão importante né, na liturgia, que é a é, adoração né, por meio de gestos. Alguém diz que o corpo fala, né? E é isso é tão importante, né? E é um prazer retornar, né, estarmos aqui de novo. O corpo realmente, né, as expressões corporais, o nosso corpo, ele fala, ele comunica, né? Se está bem, se está mal, se está feliz, né? E os gestos também, eles falam sobre a nossa forma de adorar o Senhor, né? Eu tô com o um texto, como diz o professor, né, no gancho aqui, no gatilho, né? Diz assim: Salmo 103, verso 1. Bendize homem-alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, a adoração não é só algo intrínseco, que eu faço por dentro, né? não é só algo mental, né? mas é algo também que eu me expresso através da minha voz, né? através das faculdades corporais, também nós expressamos com gestos. E esses gestos são muito bonitos. Mas antes de adentrarmos, né? alguém me questionou né? sobre essas questões de palavras de adoração, por exemplo, uma palavra que é muito usada em alguns segmentos evangélicos, tremendo, né, é tremendo. Aí, Sim. né, alguém diz assim, eu determino, né, eu não aceito, né, eu tomo posse. São expressões contemporâneas que a gente não vê, assim, é, muita base bíblica. Até para explicar essas afirmações, né, que são de uma teologia nova também, né? esse determinismo, essas palavras positivistas, né? por exemplo, o cara pega lá e fala assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, mas se eu pegar esse versículo isolado, sem Sim. o contexto dele, achando que eu vou ter aí quase que um poder de super-herói, né? de, de fazer o que eu quero, né? de, de romper, então assim a gente pensa e, e percebe que não há base bíblica, para esses jargões, né, que não são expressões verbais de adoração, é. são mais expressões de outros níveis de pensamento, mas não de um pensamento bíblico e puro de adoração. Tá aí um tá aí um, um bom tema para a gente discutir é. Né? É, sobre esse determinismo, né, essas essas inovações né? na nossa liturgia, né? na nossa forma de de adorar, de comunicar a mensagem do reino, né, do evangelho e assim é, você falou muito bem que não tem respaldo bíblico né? então a gente precisa pensar melhor a respeito de certas coisas que a gente fala né? é, às vezes a gente, a gente entra na onda né, e acaba falando certas coisas e não, não, não arrasou, né não, não põe razão naquilo acaba indo com, levado pelo momento né, e acaba é, incorrendo, é, às vezes entrando em choque com o que a própria Escritura diz. Né, isso não é bom para o nosso culto, né, para a nossa comunhão com Deus, é, é, entrar em choque com a vontade, com a revelação, com a verdade de Deus. Né? É, então vamos falar dessas expressões aí, por onde a gente começa? Vamos começar por levantar as mãos, né? é, é tão importante né, esse até em outras culturas, né, quando se levanta as mãos ou faz assim, né, tem umas culturas que são assim, outras são assim, né, aquele gesto, é, eu falava na, na Vitória do Chelsea, né? contra o Palmeiras, né, para aqueles que ainda estão sentindo, né? a pancada do Chelsea em cima do Palmeiras, né, e é interessante porque a gente percebe, né, e esse gesto é, circulou as redes sociais, os jornais, aonde alguns jogadores do Chelsea no momento do apito final eles fizeram isso né? eles se ajoelharam e se dobraram no chão né não é um gesto cristão é um gesto mais ligado aos muçulmanos né é, tem tem muitos jogadores aí na, nas ligas né, mais importantes aí as europeias né que são é, de religião é, islâmica né e assim é, é até bacana de ver o tipo de reverência que eles que eles é, expressam publicamente, né, em ocasiões assim como essa, né? E é interessante, é, a gente deve olhar para isso com respeito. Nós, Nós vemos jogadores, jogadores também, também. É, cristãos, né, fazendo o sinal da cruz quando entra, né? É, são são gestos que ele está ele está expressando a quem ele adora, a, a religião que ele pertence, né? Isso é o que diferencia nisso tudo é que o cristão, às vezes, ele é cerceado, né? desse tipo de manifestação. A gente viu acontecer com o Kaká, a gente viu acontecer com outros jogadores que manifestaram, né? A camisa está lá escrito que Jesus é o rei né, e coisas desse tipo. E foi punido, foi... Né, o próprio né, Neymar, né, com aquela com faixa, né, né. escrito Jesus... Então, né. é o cristianismo, às vezes, é mais... O é um negócio é mais complexo. Porque é. Jesus mesmo disse que nós seríamos perseguidos. E ele disse que era motivo de alegria, né? Quando a gente fosse perseguido por causa dele. É um gesto também muito conhecido, conhecido, né? Que se a gente fizer, as pessoas vão identificar né, esse gesto de, de fazer assim, né? Há um segmento também espírita, né? Uhum. Que, é, que é um que é uma forma deles, né? Comunicarem, né? Eles eles fazem assim, é, né? Gestual, como gestual, né? E, e ficou muito conhecido, né? O grande expoente do espiritismo no, no Brasil, né? A gente vê que ele tinha essa mania e os os adeptos e os seus seguidores, né? Aqueles que né? O, o veneram, é, eles eles fazem o mesmo segmento, né? Por exemplo, um, um gesto que ficou muito conhecido para aqueles que são da, da década de, de, de 90, né? é, de 80 e 90, né? essa, essa mão aqui, né? Né? todo mundo já sabe qual é o expoente uhum. é, da, do segmento evangélico que fazia né? esse, esse, esse gesto assim, né? com a mão assim, uhum. né? Então são, são coisas, expressões que identificam até mesmo o, o, qual a denominação que a pessoa pertence. Né? são gestos que vão sendo copiados, mas existem gestos bíblicos. O levantar as mãos é uma é uma questão que a gente vê base bíblica, né, para fazer isso, né, para se levantar as mãos. Né? É. Tem expressões corporais igual você apontou agora que são muito é, subjetivo muito pessoais, né? Se identifica o sujeito pela pela expressão, mas é, há outras expressões e levantar as mãos é uma delas que são universais, né? É uma expressão corporal universal, né? É, o, o, o punho fechado com o braço para cima é, universalmente é, é um sinal de conquista, de vitória, né? É, você vê o Pelé fazia muito isso. Né? Nós estamos falando muito de futebol. Eu não sei porquê, né? É o Brasil, o Brasil assim, a, gente, a gente, quanto teólogos, né? Nós dois com essa formação de teologia. A gente entende que para a gente comunicar até mesmo a teologia, a gente tem que utilizar do, do que o é. povo de forma geral entende. E não tem uma linguagem mais conhecida do que a, a gente... linguagem do futebol. É. Isso não quer dizer que eu, eu, sou, eu sou muito é. ruim, eu, eu, eu confesso. Eu nunca levei, meus irmãos todos levam jeito para o futebol, mas eu nunca levei jeito. E no gol, né? Quando o cara é muito ruim, põe no gol, né? Mas nem no gol eu prestava. Então, eu sou muito ruim em relação ao futebol. Mas, mas assim, nossos respeitos aí aos não, palmeirenses, né? Com a, certeza. Os, aos flamenguistas que recentemente passaram Também, por algo bem é, parecido. É, então, né? então, assim, no sentido, nós estamos aqui comunicando e levando essa informação é porque algumas pessoas não entendem, né? Por que, que a pessoa está de joelho, né? Vamos, vamos entrar no, no ajoelhar. Ou levantar as mãos é se render... É, é, o gesticular das mãos hoje, que é muito comum também, né? que é uma outra expressão. Uma coisa é eu levantar a mão e estar tá me rendendo ao Senhor. E outra coisa é aquela gesticulação, né? Hum. Aquela, faz aquela onda, né? E está muito comum nos cultos, né? Essas expressões com o braço, com a mão, né? Por exemplo, a benção apostólica, né? Quem é que disse que tem que levantar as mãos para receber a benção apostólica, né? Hum. Aí a pessoa levanta a mão, é. Levante sua mão, né? Num ato de. E às vezes não, ninguém ensinou isso, às vezes é uma, é uma, é? É uma coisa espontânea. <coughs> né? é, e é muito, é muito legal quando é espontâneo. É espontâneo, né? né? A gente. Às vezes você não fez catecismo, mas né? você não foi discipulado, disciplinado a fazer daquela forma, mas você acaba. É... Acaba, às vezes, até por osmose, né? observando o ambiente e tal, você acaba... Né? Todo é, mundo faz assim com a mão para receber, é, eu também vou fazer assim para receber. É. Né? É, então é, Mas é. há um sentido nisso aí. Né? O, o, o sacerdote, né? a gente... É lógico que isso tudo é muito simbólico, né? mas o sacerdote, quando ele é, proclama aquelas bênçãos né? com a mão estendida e tal... É, fica, fica assim, entendido né, que por ser palavra de Deus o que ele está proclamando né, é, ele não vai não é coisa que saiu da cabeça dele não, é, não, é palavra de Deus então aquilo ali tem um, um poder real né, é, seja para abençoar isso, ou seja para amaldiçoar, a palavra de Deus é a palavra de Deus né? então é, o sacerdote está proclamando aquilo com a mão estendida então, é, é, né, parece que é até meio lógico, meio óbvio. Né, eu quero receber aquilo de alguma forma para mim, para a minha vida. Né, então, a postura é de alguém que, que recebe. Né, uh, o corpo, o corpo é, comunica né, a, a verdade que está sendo expressada. Né, então, isso é muito bacana. E, assim, a gente falava de, de, desses gestos universais, né, o levantar a mão é um deles, o ajoelhar-se também, né? Em qualquer cultura, ajoelhar-se demonstra humildade. Humildade. Demonstra é, é, uma postura de alguém que reconhece a a, divindade, uma, né? a grandeza, uma, né? uma autoridade, um poder que é maior do que ele. Né? Então, diante de um Deus, a gente se ajoelha. Isso é, é universal em todas as culturas, em todas as religiões. Né? Então, é, você lê o Salmo aí. Eu acho muito interessante a palavra que o salmista usa aí, né, que é traduzida como tudo que há em mim. Né, é, fala do corpo mesmo, mas fala tem, tem um sentido de entranhas. Né, até aquilo que eu não vejo, que está dentro de mim, aquilo que eu não conheço de mim mesmo, né? até isso louva ao Senhor. Aquele né? sentimento de frio na barriga. É, as entranhas, era, de, o que é as sensações entranhas? que o corpo produz. Quando você entra para o sagrado, para comunicar com o sagrado, isso é maravilhoso, né? É. é muito bonito. E quando uma pessoa chega ao ponto de estar num, num sentimento de adoração, seja de joelho, seja em pé, né? seja sentado, e a palavra toca ela e as lágrimas vêm, né? E, e, e é perceptível, né? Quando você percebe que uma pessoa, é, principalmente nós pentecostais, que somos muito ativos nessa questão de expressar, né? E a gente percebe que é uma coisa profunda quando uma pessoa ela se rende mesmo, se entrega, se ajoelha. O próprio profeta vai dizer, né? profeta Jeremias, nas suas lamentações, coloca sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Né? Aquela expressão máxima da pessoa se entregar, colocar o, o rosto sobre a, a terra né? ou sobre o piso que ela, que ela está ali no sentimento de adoração, é muito bonito quando aquilo que você está dizendo. Não pode ser uma coisa mecânica. Tem que ser uma coisa espontânea, uma coisa natural, né? Eu não posso fazer isso por religiosidade, né? Porque existem muitos gestos que são gestos religiosos, né? Que a pessoa já tem aquele hábito de fazer, que quase que é automático. Não é uma questão que vem do profundo, do âmago da alma da pessoa. Ela faz aquilo porque ela está acostumada a fazer ou porque todo mundo faz. Né? Sim. É, aí aí precisa compreender o sentido do que está sendo feito, né do que está sendo expressado aí. É, e esse ajoelhar né, a gente já falou é uma postura de humildade é, e é interessante como na Bíblia é, é, a, a, as palavras às vezes uma, umas complementam as outras né umas é, se originam das outras né é, a palavra há uma palavra na, no Antigo Testamento para adoração né para adorar que vem da mesma raiz da palavra é, joelho né joelho berer Berek, né? é, e adorar vem dessa mesma raiz. Adorar é se, se ajoelhar, é se dobrar. Né? É, então, a é, adoração, né? o, o ajoelhar, se está intimamente ligado né? com a adoração. Então, alguém que está de joelhos diante de Deus, né? é, é, está sendo redundante na sua adoração. Ele pode estar adorando com palavras, pode estar adorando como esse salmista canta aí, né? Tudo que há em mim né? é, Às vezes não precisa nem sair é, palavra nenhuma da boca Mas é, o meu coração, o meu intestino, o meu fígado né? Cada grama de carbono que há em mim adora o Senhor a, né? a gente percebe é. Ana, né? Ana, mãe de Samuel né? Quando ela vai ao templo para adorar Ela chega a ponto de não ter mais palavras né? E as suas expressões eram tão fortes que Parecia outra coisa. o sacerdote achou que ela estava embriagada né aquela aquela hora do dia pois né é. É, é interessante né que as expressões talvez sejam muito fortes e impactantes né a gente percebe que tem é, posições que a pessoa toma em determinados momentos que realmente remete né que ela está adorando que o corpo está adorando ao senhor isso levanta uma questão né que é... É recorrente e é comum, a gente percebe isso, que é o, o, o julgar a atitude de adoração do outro. Isso é interessante. É, é interessante. O próximo bloco, eu é, quero entrar nesse assunto que estava na minha mente aqui. Né, você imagina, o sacerdote chega e encontra alguém num, num, numa atitude de adoração, né, e ele entende que aquilo ali é outra coisa, pelo, pelo gestual, né, pela forma que ela falava, né? balbuciando as palavras, né, sussurrando as palavras e talvez não fosse tão inteligível. E ele pensou uma hora dessa, bêbada num lugar desse, não é apropriado, né, é, embriagado. E ela, não, meu senhor, estou, né, estou é, diante Aflita, né? diante de Deus, né, mas é, essa minha postura é uma postura de aflição. Né? Ela teve é. que se explicar. Né? Eu acho que ninguém deveria se explicar. No seu momento de adoração né? Mas se for o caso né? Ela fez isso né? Então a gente talvez não fosse Apropriado é julgar A adoração do outro Né? É, cada um tem a sua forma é, De falar com Deus De se expressar para Deus Para né? fechar esse bloco aqui Salmos 95, verso 6 Diz assim Ó, oh, vinde, adoremos E prostremos-nos Ajoelhamos diante do Senhor que nos criou Eu acho que diante do Criador A atitude mais lógica é você se prostrar né, diante dele Adoremos e prostremos-nos é, Muito bacana é, Isso é apropriado diante de um ser tão grandioso como o nosso Deus né? Uma, Um gesto de humildade né? Um gesto de reconhecimento que há alguém que é maior do que eu Que acaba me fazendo me dobrar né, diante dele é ele, ele que produz esse dobrar meu. Né? Então, se eu tiver uma serviço muito dura, vai ser meio complicado de adorar. Né? Então, está é, muito bacana a nossa discussão, mas a gente precisa fazer um intervalo e a gente volta já já, daqui a pouco, no segundo bloco, a gente continua essa nossa conversa. Não sai daí!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 Voltamos com conexão teológica. Você está na Dec TV e hoje nós estamos falando sobre expressões de adoração e mais propriamente os, o gestual, né? É, o corpo se comunicando dessa forma, né? Em forma de adoração a Deus. Nós já falamos de algumas expressões aqui, né? Levantar é... as mãos, ajoelhar. Isso. E ainda sobre as mãos, está sendo muito comum, né? E, e acho que todas as, as igrejas também fazem isso. É o bater palmas, as palmas, que é uma grande incógnita, até no nosso meio, né? Eu uhum. acho que nós não fomos ensinados a bater palmas, os né? Então a gente fica meio que desordenado no culto. Quando, quando eu bater palmas. A palma palmas, sai desafinada, né? Para quem Vamos eu bater um palmas, né? Lado. Ou quando vai louvar, né? Vamos louvar com palmas. A Bíblia realmente fala do, do, do bater palmas, né? Do louvor, né? As palmas louvam o Senhor, né? Com, com gesto de palmas. Como é que é isso, professor? É, a, as palmas são assim, universalmente também, né, uma, é um gesto universal, é uma expressão corporal universal. E as palmas falam de uma aclamação, né, é um reconhecimento de uma vitória, o um reconhecimento é, de um, um gesto, é, de, um reconhecimento de uma ação louvável, né, de uma ação que... É, que merece ser reconhecida com uma aclamação. Então, aí tem, tem as palmas. Tem denominações, Não. por exemplo, <risos> o pregador está ministrando, né? Ele, o ministrante está discorrendo na palavra, aí um, um, ato, um certo momento em que a palavra toca a multidão, aí eles aplaudem. Né? Tem esse, esse, esse costume né? que a gente vê em determinadas denominações, que em vez de, de glorificar, eles... Bate em palma, né? É interessante isso. É, um, é um, uma forma de dar glória a Deus sem falar. Sem falar. Né? É com o corpo, é, né? Eu entendo assim. É, é, o, que que, o que que eu faço? Eu, às vezes, eu diferencio. Eu acho que há atitudes de pessoas que são louváveis. Né? Um, um artista virtuoso, né? ele deve ser aplaudido. É virtuoso. Você sabe o trabalho que dá para ser virtuoso? Uhum. né? É, talvez não aplauda quem não entende o esforço, é, tu, tudo que envolve... A mecânica é, aquilo, de, de se tocar um né? violino, por exemplo, então, né? É. Então, se, se o trabalho tô, que ele tem no piano... Independente é. de quem é, eu tô o Arthur Moreira Lima fez uma, uma apresentação ao piano. Independente de como ele é, de qual é a postura dele é religiosa e tudo mais, ele é um pianista virtuoso. né Se ele tocou dessa maneira, ele merece ser reconhecido. Né? E Nada satisfaz um artista mais do que ver o seu trabalho reconhecido. Então, é, isso vale né, para um monte de coisa, não só para a arte. Né? É, a gente, às vezes, tem um pouco de receio de, de prestar esse tipo de homenagem a outro é ser exatamente humano. Exatamente mas... Dentro do contexto de igreja, as pessoas entendem que não pode... Aquilo, aquilo vai não, levar ele ao horror. Não pode bater palma ao homem. Né? O homem não, não pode ser, ser louvado, louvado dentro da igreja. É uma, é uma, é uma questão de de falta de ensinamento, né? porque a, a Bíblia diz honra quem honra. Sim. Então eu entendo que é, pessoas, seres humanos mesmo que fazem coisas virtuosas ou que prestam um trabalho virtuoso, elas merecem ser aplaudidas. Lá na nossa igreja nós temos costumes é, de aplaudir depois que as crianças elas prestam a sua adoração, o seu louvor, aí a igreja aplaude. Né? E eu entendo que aquele aplauso não é para Jesus. É o esforço das crianças, né? Ah, vamos aplaudir para Jesus, né? Então eu entendo que Jesus também ele pode ser louvado com as com as palmas, mas eu entendo também que determinadas é, ações humanas elas também são merecedoras de aplausos. Eu eu costumo eu né, na minha adoração particular eu costumo diferenciar, né? Quando está muito evidente vamos aplaudir o Senhor, né? aí quando está muito evidente as minhas palmas são aqui. Ó por exemplo para cima, cima é. Né? É. quando quando não está explícito aí é, é normal é aqui, né? é. mas mesmo quando eu aplaudo aqui né o Edivaldo fez algo que que é louvável eu, eu posso aplaudir o Edivaldo e no meu coração eu estou aplaudindo o Deus do Edivaldo. Exatamente, né? exatamente. Bezalel fez aquela arte linda, Já porque, porque foi é. o Espírito Santo que o capacitou. Então, se eu aplaudir Bezalel, eu estou aplaudindo o Deus que o capacitou também. Né? Então, é, olha só como é que a coisa é mais... Pensando o pensando, professor, naquela época, é, Deus dá graça a um homem de fazer um candelabro a complexidade que é um candelabro pensando para aquela época, né? Sim. Que os canos eles comunicavam entre si, as chamas acendiam todas automaticamente, o mesmo óleo, o mesmo é, óleo circulava em todo o cartiçal é, né? Negócio. É assim para os dias de hoje é muito fácil você pensar, mas para aquela época, é. né? É algo interessante. E toda a arte que envolvia, a arca, aqui, por né? exemplo, as amêndoas ali, é, toda a arte que tinha, é, que era mesmo, né? negócio. É interessante a gente pensar nesse sentido. Então, é, né, a adoração gestual ela é um campo amplo né, de, de discussão. E, e a dança, professor? A dança, será que a dança ela entra nessa questão? A pessoa está dançando na carne ou está dançando no espírito? Essa questão pois de dança é, que está tá sendo muito comum é nos dias in, de hoje. É indiscutível que a dança é um ato de louvor a Deus, né? que é que é amparado biblicamente, isso é indiscutível. Mas não é né? que dança, né? Você vê você vê Miriam você vê Davi Davi foi julgado né e quem o julgou foi sentenciado foi sentenciado por Deus né então é, é, é indiscutível que a a, a dança é um, um ato de adoração que não deve ser julgado terceiros, né? É, mas o, a discussão, né, no campo teológico e, e, e assim, litúrgico, litúrgico mesmo, mesmo né, é se isso deve acontecer no culto público. Isso. Há uma discussão é. importante, né? Aí cada comunidade deve é, fazer os seus, suas considerações, né? A, os, é porque a gente a vê... A liturgia vídeos, não é igual em gente, todo lugar. É, exatamente. Né? A gente vê alguns, alguns vídeos, viu? por exemplo. Tem vídeos que são é de origem africana. Eu entendo um africano porque ele se expressa muito com o corpo. Eu entendo um africano se expressar com o corpo. Mas será que o, nós, brasileiros, quanto a nossa cultura, caberia certos tipos de dança? Né? Por exemplo, a gente já viu alguém que está louvando num ritmo sertanejo, num ritmo de forró, e a pessoa quase que dançar forró <risos> numa manifestação para ele ou para algumas pessoas que ele está se expressando adorando. Será que isso realmente é adoração? Ou até mesmo, a gente tem visto é, músicas, por exemplo, como essas músicas modernas, o funk, pessoas fazendo passinho dentro da igreja. Aí que, tem que aí que tem que ter um cuidado. É isso que, é, que, é, que, é, é, né, chama, que chama a atenção, atenção da, da, gente, da gente. Por quê? Porque, porque Davi dançou, mas será que Davi dançou da, da forma que, que esse povo dançou? Porque, porque quem, quem quer bagunçar é? a coisa... Né? É pega um, uma palavra, igual a gente está falando aqui, é, ninguém pode julgar a adoração do, do outro. Do outro. Né? Né? Aí pega uma palavra, palavra dessa de e fala, de não, eu vou ficar rebolando aqui para todo mundo ver e está pronto. Tô, ninguém, pode, ninguém pode mim julgar, né? contar a hashtag lá. Né? É, mas é, verdade. Mas não é a isso assim, que nós estamos falando. Nós tem quem julga, a palavra. É... Né? A palavra não <risos> julga. Né? Então, é... A, a adoração de Davi foi uma, uma, uma dança pública, foi uma adoração pública, né todo mundo viu a dança. É, e assim, para a maioria das pessoas estava muito claro que aquilo era adoração, Davi era um adorador. né E para a maioria das pessoas estava muito claro que aquilo era um gesto de adoração. É. O, o problema de Mical, né? Mikau, o problema de Mical foi julgar é, a postura, achar que ele, ele como rei, não poderia tirar a, su, a sua indumentária de rei, né? Sua túnica que mostra quem ele é, que é o rei, e está no meio do povão, né? Adorando junto com a Halé, né? Junto com, é, ele era então, ela, né? ela achava, é que, que, ele, ela achava é que ele não podia. Né, descer o nível, então é, às, vezes, às vezes aquele julgamento né, não foi um julgamento sábio, né? é, então se for contextualizar aquilo hoje para nós, né, tem um monte de crente adorando, né? e o, o líder dessa turma toda está lá numa postura séria, tá? é. Porque ele é o líder. Quase né? então, assim, que um você... semideus. Né? É, a postura é diante de Deus, né? nós estamos todos... No mesmo nível. Né? Isso é uma coisa é. interessante para as pessoas entenderem. entenderem. É claro que cada um tem um cargo, tem uma responsabilidade, tem uma autoridade diferente. Mas a nível de adoração, todos estão incluídos no mesmo, mesmo patamar. E na verdade, quando a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, é que o altar que hoje representa os líderes, né? aqueles que estão à frente da igreja, eles precisam ser exemplo de adoração para a comunidade. E a comunidade vai espelhar muito nele. Tem muito disso, né? dependendo do líder, a pessoa que é, vem para a fé, aceita a fé, ele vai refletir muito aquilo que o líder passou para ele, aquilo que a comunidade que ele pertence passou para ele. Existem comunidades que são mais expressivas, existem comunidades de fé, e a gente está falando aí de denominações, que são mais retraídas nessa questão corporal, mas tem umas que realmente extravasam mesmo, né? E é, é um caminho assim que tem que se pesar. Né? É, essas discussões sobre liturgia são sempre muito complexas, né? A é questão envolve questão cultural, é, envolve um monte de questões, mas é, a gente está procurando tocar o, o, o cerne da questão, né? É, por isso que a gente diz um adorador não tem autoridade para julgar o gesto de adoração do outro, né? porque estamos todos, somos todos adoradores, né? somos todos é, à mesma altura diante de Deus. né? Ele é grande, nós estamos todos na mesma altura. É, então, é, é, dependendo da comunidade, né? não vai caber nem as palmas, nem o levantar das mãos, nem a... E assim, há, há que tem, se respeitar. Tem comunidades que não aceita nem, é, por exemplo você ser renovado, sendo que não haja um intérprete, né? Quando fala um ou dois, eles, eles entendem né, que precisa de ter intérprete, porque há um argumento bíblico em relação a isso. Então, eu acho que cada ambiente... Sim. Cada ambiente precisa ser respeitado à luz da palavra de Deus. E até uma questão de ética também, né? Sim. Porque senão, em vez de eu prestar uma adoração, eu vou prestar uma, um chamamento à minha pessoa. Tem pessoas que as expressões de adoração dela, ela rouba até a, o próprio sentido da palavra. A aí pessoa não escuta. consegue ver, ouvir a palavra porque a, as expressões de adoração estão atrapalhando o momento da palavra. Isso também é importante. É. Né? O, aí a gente volta à questão da liturgia. O culto precisa ter ordem é. e decência. Né? É, se você vai dançar para Deus, se for num culto público, né? é, essa dança tem que ter estar no contexto da liturgia essa dança não pode extrapolar o limite da decência então olha, olha como que é o negócio é mais complexo né? você pode dançar para o Senhor né? mas se você está fazendo isso publicamente num culto de adoração público que tem uma ordem estabelecida, tem uma liturgia né, acontecendo então é, é, é preciso um pouco mais de cuidado, é preciso um respeito a essa então, liturgia, né, a esse tudo, tudo tem um contexto, contexto né? é, Davi não estava, não estava num culto quando ele dançou não, né? não, não, Então tem um, tem um contexto, contexto. foi público, tá mas tem um contexto é. né? Então a gente e precisa é, olhar ver, isso Para fechar é. aqueles gestos que não são de adoração de forma nenhuma Por exemplo, uma pessoa que entra no templo de qualquer maneira Sem reverenciar o um ambiente A Bíblia Poxa, diz, que... guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor a pessoa entra de qualquer maneira, ela não rever, reverencia, isso eu falo de forma geral. Eu posso entrar em qualquer denominação, em qualquer tipo de religião, você tem que respeitar aquele lugar que para ele são considerados sagrados. Né? Independente de eu não concordar com aquele segmento religioso, eu tenho que ter respeito quando eu adentrar num ambiente religioso, seja ele qual for. Né? Aí, por exemplo, se eu entro na, na minha denominação. Eu entro mascando chiclete, um exemplo. Né? Eu entro mascando chiclete no momento do culto. Ou eu converso no momento do culto. Ou eu uso o aparelho celular. Isso vai demonstrar que eu não estou naquele culto, eu não estou naquela, naquele ambiente de adoração, eu não estou adorando. Eu estou, é, na verdade, quase que, que, que menosprezando um momento de adoração do meu colega do lado. Né? Quando eu utilizo o celular... Né? É claro que hoje, às vezes, as pessoas utilizam para fins interessantes, que é transmitir um culto, é, é copiar uma imagem para depois passar né? um vídeo. Tudo bem, mas quando eu uso, estou entrando em redes sociais, falando de coisas que não têm nada a ver com aquele momento de adoração, eu também acho que eu estou profanando aquele ambiente. Né? Eu acho que é uma questão de, de fogo estranho. Né? Eu venho com outros segmentos dentro do momento de adoração, também isso são gestos que mostram o contrário do que nós estamos falando. Tem gestos que fazem parte da oração, mas tem gestos que mostram que eu estou muito distante da realidade do culto, que eu estou participando. O celular hoje é um problema, né? é uma discussão até né, dentro da igreja, é, porque a pessoa todo mundo entra com o celular no culto. Né? Há igrejas, que eu já fui em comunidades onde é, se deixa o celular na portaria, né? E eu acho isso esplêndido Acho isso bacana demais né? Porque te força A ter uma postura mais reverente né? Tem gente que não está não acostumada Tem gente que tem hábitos Tem gente que é viciado né? Não consegue ficar Três minutos, três minutos, três minutos sem, sem, sem checar né? As notificações é, E assim Eu acho que uma hora e meia Duas de culto né? É muito pouco é, não custa eu, a chegar na igreja, colocar no modo avião, não perturbe. Né? É, ninguém vai ligar para mim, não vai chegar notificação nenhuma de aplicativo nenhum. Né? Se eu tiver que usar, eu vou usar a minha Bíblia né? no celular. Eu não vou ficar checando o Twitter, não vou ficar checando o Instagram no momento de culto. Isso não cabe de jeito nenhum. Eu acho, é, e a gente percebe em todos os nossos cultos, a gente percebe, eu acho ridículo. Né? É a eu, ah, cultura, mas né? você falou Que eu não posso julgar a adoração do Não posso julgar a adoração do outro né? Eu vejo As pessoas olhando notícia Eu vejo as pessoas olhando Instagram olhando, na, na, No momento da pregação da palavra né? Eu fico imaginando Que valor a escritura Tem numa, na vida dessa pessoa Você fala do futebol, futebol né? evento, Se, se é, saiu o gol, né? se não fez gol né? é, Acompanhando o um jogo de futebol Ou acompanhando um Algo que para ele é importante na né? é é, hora do culto. Aí cê, não dá para não dá pensar, pensar nisso. Isso não é nenhum julgamento da pessoa. pessoa. Né? Isso é, é, a gente fica até. É, é, intensifica a oração por aquele irmão, porque o irmão pode estar passando por sérios problemas. Porque, como assim a, a, o Twitter, o Instagram, o Facebook, né, o. o o flipboard tem mais importância para ele do que, que a adoração a Deus, do que... que a escritura, a palavra de Deus. Como assim? Né? Então, a gente tem falado aí desses, desses gestos de adoração. Né? Isso, é, muitos deles são muito pessoais. Né? A gente repete isso. É, mas muitos são universais. Né? E é, com esses universais ninguém tem problema. Né? É, tem uns que são de comunidades, né? Você falou aí dos, dos islâmicos aí no jogo de futebol, né? É, os flamenguistas sofreram com Salah, né? É, agora recentemente os palmeirenses, né? É, então é, tem tem essas essas questões que são mais de algumas comunidades né de algumas religiões até no cristianismo há essa diferenciação tem, tem tem lugar onde não não não se pode bater palmas tem lugar onde não não se pode falar né só o sacerdote que fala né a gente às vezes responde ao que o sacerdote está falando né então tem diversas formas litúrgicas né e se é a adoração a Deus todas elas são válidas, né? É, ninguém tem autoridade para dizer que aquilo ali não é a única autoridade para dizer se aquilo está correto ou não é a escritura, né? É, eu vejo é, amigos cristãos, por exemplo, né, criticando é, cristãos católicos por algumas coisas, mas é, que não são, não cabem crítica. né? Tem coisas que a gente critica no âmbito teológico e tudo mais. Mas tem, tem gestos, como o sinal da cruz, por exemplo. Não cabe crítica. Né? Eu acho até é, louvável. Né? A gente não tem esse costume, mas eu acho bonito. Né? Lembrar de Cristo, lembrar do sacrifício do Calvário, em, de situações das mais diversas, né? como... É, Muitos pais da igreja importantes falaram sobre esse sinal da cruz né Tertuliano, Santo Hipólito né lá do segundo século né? falaram desse, desse gesto de fazer o sinal da cruz no ar né ou né, cada um é, isso foi se desenvolvendo ao, através da história né? e hoje hoje é, os cristãos que mantiveram isso né, é, é, aceso. Né, são os católicos e os ortodoxos né, mas olha só é um gesto bonito de adoração né, é, se fizer como Hipólito dizia para fazer né, é, o sinal é só uma expressão externa do que está no coração o coração está cheio de Jesus, está cheio de Cristo né, o sujeito é, vive para Cristo respira Cristo e fala só de Cristo aí quando ele faz o sinal da cruz né? Hipólito fala isso O diabo sai correndo O diabo sai correndo uhum. dele né? Mas não é por causa do sinal Não é por causa do gesto inter, externo É porque, por tá causa cheio. do que está dentro do sujeito né? Que é Jesus Então o sinal da cruz por si não faz nada né? Mas a cruz né? O que Cristo fez na cruz Dentro do sujeito faz toda a diferença né? é, Até nos esconde do diabo, né? Não é que faz ele correr, porque eu não sei se tem, se tem Aquele esse tipo é do senhor, de que é o senhor, o maligno é, toca, né? Mas que ele não chega tão é. perto assim, ele não chega, isso aí a Bíblia garante, né? A gente tem um esconderijo, né? É o esconderijo do Altíssimo, né? É, a gente serve a um Deus que se a gente servir como, como tem que servir, né? O maligno não pode nos tocar, ele anda só ao derredor né? Ao redor estão está o anjo do Senhor, né? está o próprio Cristo. Então, tem sinais aí dos mais diversos. E a gente poderia falar de muitos outros, Verdade. mas a gente não tem tempo. Né? Você quer concluir Só com... encerrar com o um verso aqui, verso 1 do Salmo 63. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada... Onde não há água. O salmista está dizendo que a carne, o corpo, né, a expressão corporal, ela deseja o Senhor. Aí o corpo quer dormir, mas de madrugada ele busca o Senhor. né? Ele fala da alma também. Da alma a também, alma, né? o corpo, eu te buscarei. Eu então, te buscarei, é, um ser é integral, muito integral. profundo, né? Integral, integralidade, né? Espírito, alma e corpo, né? É. Tudo tem muito que bonito. ir com os sentimentos que cada um desses tem, né? Com as funcionalidades de cada um. Né, com as ações de cada um, a gente busca o Senhor, isso é muito importante. Muito bonito. A gente se despede por aqui, né? espero que você tenha é, sido edificado com esse conteúdo, né? se há algo que a gente disse que você discorda, comenta aí, né? se você estiver assistindo aí na, nas nossas redes sociais. É, no final, se você está assistindo pela TV, né? vai estar disponível para você aí, que redes sociais são essas. E continue sempre conosco, nos prestigiando com a sua audiência e até o nosso próximo encontro.